Fala galera, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou. Hoje eu resolvi fazer um daily vlog na rua. Beleza, aqui ó, na rua. E o que vai acontecer? E eu vou gravar tudo pra vocês. Espero que vocês curtam. Esse negócio aqui tá muito frio. Como vocês estão vendo, eu tô, ó, ó como é que eu tô. Meu Deus do céu, eu tô muito, muito frio mesmo. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal. Compartilhar geral para todo mundo aí, beleza? Tem um amigo seu, uma amiga sua, um familiar que quer viajar para Gramados, então manda esse dele vlog para ele, isso vai ser muito útil. E eu vou aqui caminhar com você. Espero que vocês curtam esse dele vlog. Se liga. Tô bem. Boa. Mas é isso. Bora caminhar. Gente, seguinte. ao mini mundo. Subir isso aqui é bem melhor, né? Só se eu for sentando assim, ó, para trás. Aqui parece que é o contrário, o sol parece que vem de lá. É muito top lugar. E Galera, é, eu acho que eu tô em frente a uma loja de calçados muito muito famosa aqui, gramados. Acho que é essa loja aqui, tipo um outlet aqui, ó. Que tá mostrando aqui, ó é aqui ó, se liga, olha o tamanho desse touro que tá aqui, é um touro gigante, vocês estão vendo esse sol no meu rosto, mas tá muito frio, muito frio mesmo, se liga, se liga, tá fechado, tá fechado, isso. é isso aqui ó, de couros que eu tô na loja de couro por isso que tem esse boi aqui porque... sem hoje, sem hoje vamos partir para outro lugar agora com aí, beleza estou aqui em frente uma placinha pertinho onde tem uma ladeira gigante que vai descer eu já estou próximo aos super carros eu vou explicar é pra vocês aqui pra frente como você chegar a cada ponto é, turismo cada ponto de, de, de diversão onde que você queira conhecer e tal, beleza? Já vim de lá agora a gente tá indo lá lá aqui ó, lá embaixo lá lá, ó, lá embaixo tem okay? um, um desfiladeiro uma, uma desfilada vez gigante é tipo, um, um, literalmente uma... é desfiladeiro que a gente chama mesmo. não tem outra palavra não muito frio E vou mostrar pra vocês Aqui pra lá Ai, tá muito frio, galera, tá muito frio Eu Não consigo ficar sem assim, isso aqui, infelizmente A orelha fica doendo, porque tá muito gelada Tá ligado? Agora sim Tirando pra lá Fortaleza, o sol nasce aqui, né? Mas aqui é diferente, mano ó, Se liga, o sol tá bem aqui assim ó Bem aqui, ó Eita, entrou dentro do bolo aqui agora então é muito muito estranho isso. Ó. Galera, seguinte. Em algum momento eu vou parar para mostrar algumas casas. Tem muita casa bonita aqui, É muito top as casas aqui. É muito top, né? Mas, claramente, Rio Grande do Sul é muito uma cidade muito bonita, muito muito. Eu acho que aqui é uma casa abandonada. Eu acho que ela está abandonada aqui. Está um piso quebrado lá. E eu acho que não é bom a gente entrar por conta que eu não sei, eu não conheço o território. Mas, ó, essa casa está abandonada aqui, bicho. que. Ó, já estou aqui próximo, é aqui do lado, ó, Ali do lado, é ali, vocês já podem ver, ó, ver aqui no cantinho, ó, o, -O bobobi ali, ó, vocês estão vendo? É, a gente vai passar lá em frente e se der certo a gente entra lá, é lá atrás, lá atrás, então, ó, lá atrás, ó, o Bobovi, se liga assim. e é isso, basicamente, ele foi aqui em frente a à... avenida aqui, o é isso, basicamente. E é basicamente isso, a avenida, lá de cima, eu acho que eu já andei no máximo, já dei um quilômetro do meu hotel pra cá, ou 500 metros, não sei, acho que sim, um quilômetro, não sei, mas, ó, como eu falei pra vocês, é tudo pertinho, ó, e sem falar que o Museu de ceré é do lado do meu hotel, e quando eu voltar pra lá eu gravo pra vocês, tá certo? Então vamos pra frente. A lateral dele, ó Se liga aqui, ó Ó, sublocado assim A lateral É basicamente isso. Aqui, ó Tem tipo um carro da Fórmula 1 Se liga ali, ó Do lado, vocês estão vendo? Hum, e o bambu ali tá do outro lado, transformado lá Não é isso Vamos que vamos Vamos partir pra frente Porque tem muita coisa pra gente, pra gente ver E é isso Gente, vamos continuar aqui Se liga nessa floresta, mano Olha isso é muito, muito, muito, muito surreal Top. Galera, vocês não tem noção Eu tô passando agora de lado, de lado De um despenhadeiro Deixa eu ver aqui Olha isso, olha lá embaixo, vou mostrar pra vocês, ó Se liga É muito alto, muito alto mesmo Galera, o que é interessante Que a qualquer ponto que você pare serve de para você tirar uma foto porque é tão bonito mano. olha isso ó é tão bonito que você quer tirar foto em todos os lugares e ó deixa eu deixa eu você aqui pra vocês aqui em assim. cima ó esse é do sul esse lá, ó se liga agora a gente já tá na rua D'Artagnan Oliveira e a gente vai Subir. subir Aqui, galera, é uma moção. das E aqui é tipo assim, céu aberto, entendeu? não, como vocês vê, não tem não tem muro, não tem, não tem cerca protegendo. Então, a segurança aqui é muito boa. Vamos para frente, vamos para frente. Vamos pra...